E hoje eu já vim aqui apresentar para vocês a PE-460L, máquina de bordado da Brother, uma máquina doméstica para você fazer pequenos bordados e personalização de peças. Uma máquina muito fácil de se trabalhar, dona de casa, costureira, artesã, todas podem trabalhar com ela na personalização de peças e pequenos bordados. Vamos lá? Vamos lá. A P460L é uma máquina muito moderna da Brother, ela já vem com o um visor colorido, ela possui 70 desenhos, é muito fácil de você visualizar esses desenhos por ela ter o painel colorido. Você tecla nela e ela já vai te mostrando os desenhos, né? as flores, as cores. A visualização do bordado também é fácil, você aperta no desenho, e ela já te mostra o bordado colorido com as cores, né? diferente do modelo anterior, que seria a PI450. Ela possui também sete fontes de letras para você escrever os nomes, doze molduras e também uma inicial, que você pode estar complementando com as molduras ou apenas ela também. Agora a gente vai montar um bordado para vocês verem o manuseio dela, como é simples. Vamos pegar uma moldura. Esse, esse modelo, ela tem a parte de adição de bordado, toda na máquina, né? Então, nós conseguimos aumentar o tamanho do bordado e diminuir 10%. E também conseguimos adicionar mais de um bordado. Eu coloquei uma moldura. Agora eu vou colocar um desenho. E a gente vai fazendo toda essa montagem. Vou adicionar um nome também. E a gente vai editando os padrões da máquina, diminuindo, aumentando. Não é necessário fazer por etapas, você já consegue fazer toda a montagem. E o interessante desse modelo também é que possibilita fazer nomes em arcos. Consegue deixar carpado, subindo, descendo... Você consegue também, ó, eu escrevi Andrade, eu quero mudar a fonte, eu não preciso apagar e escrever de novo. Tem essa possibilidade também, chegando aqui eu consigo tá trocando a fonte. Mostra a área a ser bordado, é uma máquina que tem sensor de bastidor, então não tem o perigo da agulha bater em cima do bastidor. Okay. vamos bordar aqui já mostra o tempo do bordado 12 minutos 7 trocas de cores e a fase do bordado que ela vai iniciar a passagem de linha dela também é uma é muito simples por mais que ela por mais que o bordado tenha mais de uma cor a troca é bem simples porque ela tem colocador de linha na agulha, olha lá, ela vai colocar a linha sozinha na agulha. Isso facilita muito, acaba sendo a troca bem rápida. Vamos iniciar? A máquina acompanha um bastidor 10 por 10 Escova de limpeza, chave, abridor de casa, tesoura de arremate, kit de agulhas, bobinas, retentores. Bem tudo nessa bolsinha de acessório. Então ela já fez a moldura e agora ela vai fazer os ramos de flores. Nós vamos fazer a troca da linha. Bem prático, então primeiro é o verde, né? Na verdade, você vai colocar a cor que você desejar, a cor que você que acha que vai ficar mais bonito, porque ela não tem sensor da cor do bordado, né? Ela tem só sensor apenas da linha. Se quebrar a linha, ela para, se a bobina acabar a linha, ela também te avisa no painel. Então, a máquina é bem simples de estar tá trabalhando. Ó, eu já troquei, é só fazer a troca de linha e apertar o verde. E aí, ela vai embora. Ela tá fazendo uma folhinha, né? Vamos fazer a troca mais uma vez. nesse bordado são sete trocas de cores então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que ficou o bordado prontinho vamos ver como ficou viu que perfeição muito lindo né Agora eu vou mostrar para vocês algumas peças que podem ser personalizadas na máquina. Então essa foi a apresentação da PE460L... Né? aqui já está a personalização se você gostou desse vídeo dê um like compartilhe com os amigos